Hey, baby! Olá! Bom, o que vai rolar aqui hoje? Vamos arrumar esse estúdio, porque tá uma bagunça aqui o estúdio. Eu botei um sofá aqui, que é o um meu sofá velho, que inclusive eu preciso jogar ele fora, porque tá com muita poeira de obra, tanto da minha obra que teve, quanto da obra que tá tendo agora. E aí, o que que isso tá acontecendo? Está me deixando assim, ó, né? Boca, tu tosse, pra dar uma movimentada, porque olha a situação caótica que tá aqui dentro, ó. E aí eu vou mudar a minha mesa de lugar, vou passar pra essa parede daqui, que meu filho, eles vão continuar a inteira, né? Faz o quê? Vou tirar o sofá daqui agora. Pra ver se a gente consegue mandar ele embora Porque, né? Melhor ficar sem sofá, só tá no chão, que continuar assim Pra vocês verem que não é mentira, gente Isso aqui é o meu sofá Isso aqui é a poeira que tá saindo dele Ou seja, nem pra dar pra alguém tá Porque o Ramon falou que ia ter que desmontar ele pra poder tirar ele daqui Então eu deixei ele encostadinho aqui Mas já estamos ganhando espaço Agora eu vou arrumar a zona que eu fiz, né? Que misericórdia Olha a bagunça que eu deixei minha mesa Precisa arrumar tudo direitinho Quase que gente, Eu sinto que eu me organizo melhor quando a mesa tem dois andares, sabe? Não sei dizer porquê, mas é assim que funciona aqui pra mim. Então, como não tem como eu ficar furando a parede, porque toda hora a gente tá mudando de lugar porque a casa ainda não tá pronta, né? E fica pronto nada aí vai estar... Enfim, eu vou fazer uma improvisação aqui, vou aproveitar as minhas caixas de sol e vou botar, ó, essa madeira aqui em cima pra poder fazer esse segundo andar improvisado, entendeu? Então, deixa eu só colocar você aqui pra poder ter minha mão livre, né? Pra poder fazer as coisas. Não tem como eu te segurar enquanto eu... Né? Tô com... Enfim, e vambora fazer isso aqui. Uh -huh. like Consegui! Arrumei! Gente, tá tudo organizado aqui na mesa. Agora só falta o quê? Eu colocar a cortina aqui. Só antes de colocar a cortina, eu vou lá pegar o Vali, que já tá na hora de sair do colégio, então vou correndo lá pegar ele pra. né? E já volto, bota a cortina e mostro o resultado pra vocês. Bora! Chill out!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 Like you can't relax, you try to be cool, you look like a fool to me Tell me why'd you have to go and make things so complicated see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated